Fala galera do Trabalhar em Casa Ganhando! Seja muito bem-vindo ao, ao vídeo, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço aí que você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos e, lógico, como você vai gostar desse vídeo, você possa então dar o seu like. E hoje é, eu estou fazendo esse vídeo que eu quero. Eu, eu gravei um vídeo anterior falando as vantagens de você ranquear um vídeo é, no YouTube, tá? É, e só que eu esqueci de falar uma coisa muito interessante Ah sim, eu vou deixar esse vídeo aqui acima, aqui no card, tá? É, se você ainda não assistiu, então que você é, possa assistir Então é o seguinte, é, então, a, alguma, existem algumas vantagens, tá? Além do ranqueamento para vendas, tá? Que é, é, também você pode ranquear é, para o AdSense, tá? Então... É, mas antes é, eu quero recomendar a você o curso de ranqueamento de vídeos do Erivelto, tá? É, que é ranqueamento de vídeos por pulo do gato, que ele ensina várias técnicas e tem muitas ferramentas para ranquear vídeos no YouTube, tá? E com isso você ter mais visualizações, tá? Eu vou deixar o um link aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. É, uma das, existem algumas vantagens de você ranquear o vídeo. Primeiro, lógico, é que você vai ganhar mais visualizações, né? e com isso, você ganhando mais visualizações, você ficando ali nas primeiras posições, pode ser em primeiro, pode ser em segundo ali. Eu acredito que até o vigésimo, a vigésima posição, é muito boa ainda, dá muita visualização, até a vigésima. Passou da vigésima, já não, não tem tanta visualização assim. Você tem que melhorar o CEO dele. Depois nós vamos fazer um vídeo sobre CEO também. É, mas é, uma das principais vantagens aí também, além de ser você ranquear para poder vender produtos ou serviços é, ou alguma coisa desse tipo, você também pode é, trabalhar com AdSense. Assim, o Google Adsense é, também funciona muito bem dentro do YouTube né? E se você não, não sabe como fazer para se inscrever no, no plano do, do Google Adsense é, Então procure procure no, no, como se inscrever no, no Google Adsense tá? O que você precisa Uma coisa muito importante é que você tem que ter conteúdo seu tá? Produzido por você né? E sendo assim o ranqueamento dele já melhora bastante não trabalhe com conteúdo dos outros, tá? Porque o YouTube não recomenda e você também não consegue ter muita visualização. Pode ser, pode acontecer, pode acontecer, tá? Mas é, é muito difícil, tá? Só se o vídeo for muito bom, você tiver um SEO muito bom, né? Então é, então a, eu acho que você, então existem duas maneiras, né, que você pode ranquear seus vídeos aí e obter vantagens com isso. A primeira fazendo um SEO de qualidade, com palavras-chave, tags é, e descrição muito bem feitas, como eu já expliquei em outros vídeos, vídeos anteriores, e é, principalmente o título e as tags são muito importantes, e você pode utilizar esse tipo de ranqueamento para Google AdSense, você pode ganhar AdSense, você pode ganhar muito dinheiro do Google é, com se o seu vídeo estiver bem ranqueado né? Porque aí vai ter mais visualização As pessoas vão gostar mais do seu conteúdo E o, e o YouTube mesmo vai, vai recomendar os seus vídeos para outras pessoas Então é muito legal Você pode trabalhar com... É, tem essa vantagem é, adicional, eu diria Tá bom? Então é isso aí ó. Se você gostou desse vídeo Dá seu like Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos E se você tiver alguma... Se tiver alguma, algum comentário a fazer, pode fazer na aba de comentário. Se eu puder, eu respondo. E não se esquece do curso Ranqueamento de Vídeos do Erivelto. Tá? O link está na descrição. Tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais.